aqui vários porquinhos a correr e para sabermos quantos porquinhos aqui temos uma possibilidade será contar um a um quantos porquinhos aqui estão. Mas reparem que estes porquinhos foram arrumados em três grupos, cada um com a mesma quantidade de porquinhos. Será que arrumar os porquinhos em grupos, cada um deles com a mesma quantidade, é algo que nos vai ajudar a contar o número total de porquinhos que aqui temos? Temos aqui um, dois, três grupos e cada um destes grupos tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete porquinhos. Temos então três grupos, cada um deles com sete porquinhos. Então quantos porquinhos é que temos? Temos três grupos, três grupos, três grupos de sete porquinhos cada, três grupos de sete. Ou seja, o que estamos a dizer é que temos 7 mais 7 mais 7 porquinhos. E para calcularmos quanto é 7 mais 7 mais 7, uma possibilidade será contar de 7 em 7. Ou seja, temos aqui 7, 14, 21 porquinhos. E portanto, estes 3 7 que aqui estamos a adicionar, 7 mais 7 mais 7, corresponde a 21, a 21 porquinhos. E se quiserem, podem confirmar, podem contar um a um cada um destes porquinhos e verificar que eles são 21. Vamos ver outro exemplo. Então, aqui temos vários grupos de focas azuis. E quantos grupos é que aqui temos? Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupos. E quantas focas é que estão em cada um destes grupos? Temos uma, duas, três, quatro, cinco focas. E temos sete grupos, todos eles iguais. Todos eles com cinco focas azuis. Mais uma vez, temos grupos com a mesma quantidade. Aqui temos sete grupos, cada um com cinco focas azuis. Temos então sete grupos, sete grupos de 5. E se queremos saber quantas focas azuis aqui temos, uma possibilidade será calcular 5 mais, 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5. Temos então aqui 7 5s. E para sabermos a quanto corresponde esta soma, podemos contar de 5 em 5, 7 vezes. Vamos fazer isso. Vamos ter 5... 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Sabemos assim a quanto corresponde esta soma. Corresponde a 35. Se adicionarmos 5 com 5, temos 10. Mais 5, temos 15. Mais 5, temos 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. E mais 5. 35. E ficamos então a saber que o que aqui temos são 35 focas azuis. E desta forma conseguimos determinar, conseguimos encontrar o número total de focas azuis aqui representadas sem que para isso tivéssemos de contar cada uma delas. Claro que também poderiam ter feito isso, poderiam contar cada uma delas. Mas por vezes, agrupar em quantidades iguais irá facilitar o nosso trabalho. Por exemplo, imaginem que tinham 100 grupos de 5 focas cada. Aí iria demorar um pouco mais contar todas as focas uma a uma. Mas ao agrupar as focas em grupos todos eles da mesma quantidade... Vamos poder recorrer a estratégias que nos vão facilitar muito esse cálculo.